Que são os melhores do Brasil e o nosso FC não é seu cu, da luta. Ah, é luta. Cê não entendeu o que eu tô visando no cenário? Eu não tô no meio de campo, eu por hipocão. do meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário. Ah, ah, você ah, ah, um mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. É eu nunca erro um bate, quando eu pinto o Tony Cross. Ah, ah, só que você tá ligado e agora nessa você já perde pro prado. Você é um Romário, então vai ser deputado. Cê não joga mais, seu jogador é aposentado. Ah, ah, Vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 ah, ah, é é ah, é ah, A gente já ah, tá oh A oh bate, oh atentar, Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se prato Que Ele é avançado e ele não deixa pra depois Ninguém escondece que vem em 94 E também não vai é ser em 2028 Vai ah, entender ah, ah, ah, ah, ah, um no oftalho Em 94 teve a Copa pro Brasil em 2022 até o Nacional Na verdade você nunca vai arrumar nada Se o forro um cante for no seu lugar eu acredito ah, São Paulo vai ser o um nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos os demistros sempre falam Mas todos os bagulhos e volta no final do pau ah, É ah, ah, ah, o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não mandou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho e sei é que eu sou predestinado Talvez, se o cante fosse Aí eles seriam um humano Já tá, vamos ver o Rio de Janeiro Céu eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando ah, Eu sou um jogador completo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5, o top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Rima meu HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Chuva cai na terra Cê sabe como é que é assim Eu vi no estilo kamikaze Por isso que eu pertenço E resido na Abriu o guarda-chuva e seu enterro virou Mandela. Tem mais dois dessa sequência é que eu tô mais preocupado com essa subserviência que ele traz de rima fraca é babado que eu tô vendo quero ver mandar o verso que eles não estão aprendendo. Ha, falou Mandela é ouvido da favela por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada vira Joanesburgo. <risos> Aqui é o seu fim E nem se você fosse jabulando E você ia ter efeito contra mim Mano, é quatro Você puxou quatro Eu respondo quatro Mas eu penso por oito Mano, é fato Acho que o seu raciocínio tá foito Dizem que a chuva por aí São as lágrimas de Deus Mas não tem problema Porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu Então eu vou surpar você até disse da cultura do Mandela Você paga de inteligente Mas é um burro e eu vi Porque Mandela nasceu Na África e não é um país É, mas a África é o continente E a do Sul é um país Então estude mais sobre geografia Que de essa referência que você não disse Mas quando você é da África Bota em prática, contra mim você treme Eu amo Cabo Verde Mas odeio os cabos dos PM eu Amo Cabo Verde é bom. África é uma nação, cê acha que tem o dom Ensina sobre geografia pra o Meu nome é nome Mandela, cê não sabe porque eu vi ah, Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas rodas cultural Geografia ah! é poesia? É poesia, mais marginal E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital ah! Eu me vendo por capital, mas é isso que você paga, ha! Por isso eu digo amigo, minha rima, a sua frente é uma praga Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si O capital que gira na roda, também é pra ti Também é pra mim, também pra você Você falou que eu sou de praga de uns anos atrás Eu sou uma praga daquela de mata A minha a sua do Raikais Por isso que sua praga na festa Tá ligado agora, te espanca Mas eu contrario as doença, sua peça 3, 2, 1, vai! Você até falou pra falar da cultura do meu estado. Não tem Lampião, acho que você ficou enganado Lampião matava a gente, minha rima se propaga Por isso meu sangue é de rapadura e Luiz Gonzaga oh! Luiz Gonzaga, aquele que veio pra te matar Trazendo a sua bonita caju e castanha, eu sou castanha do Pará Então oh! agora você tá ligado, eu sou o um sniper de lancha certo Falei pra falar sobre a cultura e você falou, tá no caminho certo Claro que eu tô no caminho certo, porque tua rima eu preferia a outra E tu que é o caju do Pará, tá suco de caju sendo que tu é popa oh! A me oh, laranja mexerica, você fala que é suco, rimando com descendente de Murica. Oh. Descendente de Murica, eu sou o Puruçuco, eu entro na sua mente. Se hoje em dia eu toco a minha polpa, é porque lá atrás eu plantei a semente. Oh. Rime é ridícula, como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? Eu falei que ele tava com a popa, tua mente ela tá enganada. Popa, mano, não é fruto, popa é industrializada. Oh! vai perder pra Pernambuco. Tá aí bebendo o agrotóxico até dentro do teu suco. Oh! Dentro de suco, mano, você tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola. Oh! Sujo falou do mal lavado Sujo não é do mal lavado Pega a visão que aqui você some De Pernambuco eu nasci no Cerrado Lugar que a gente, mano, planta e come Você pegou a visão Minha rima é avassaladora Terras agrícolas, são idiota Você não entende a cultura que é duradoura Você não volta não, é um bumerangue Hoje o meu flow é de agricultor Tô cheio de cafeína no meu sangue Uou! E o beat você não tratou Acho que o Vito mandou caô Quem te atropela foi o trator Uou!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 Frente, mas Joga. calma, você perde a esperança Você fez travar, mas você não disse que era o Lança Hoje a Ledinski toma no cu Eu não fora o bico verde, mas ah. bato no bico azul <tos> é isso, Só que você sabe que azul, só que você tá errado Se eu sou o Lança, acabei de deixar o seu pé gelado Até porque, é meu mano... Você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 Filho, se olha no espelho! Eu sou o um Angry Birds O azul acabou de matar o Vermelho! Demorou! Demorou! Demorou... Você é o azul, mas aqui eu tenho swing Mas você vai perder! Eu tô rimando neste ringue ou neste ringue! NÃO ENTENDEU! Eu causo o seu fim, eu sou o Vermelho, vira três, vai ganhar de mim! Vai